O assunto mais comentado nesse momento nas redes sociais e no Twitter é a CPMI do dia 8 de janeiro. O Pacheco tenta, a todo custo, junto com os aliados de Lula, barrarem essa CPMI. E não é só os sites de direita que estão falando isso, inclusive a própria UOL. Mas, antes de analisarmos, será que alguém da esquerda, pode ser qualquer jornalista, Felipe Neto, influenciador, qualquer político de esquerda, pode nos explicar... O porquê de não quererem essa CPMI? Qual que é o grande problema? Se a direita realmente é nefasta. Se as tias do Zap, que nem sequer um canivete possuíam. Que atacaram no dia em que o congresso estava completamente vazio. Será que alguém pode me explicar qual que é o grande problema disso? De mostrarmos a verdade? Ou é porque querem apenas que Alexandre ou Moral... Decida o que, que aconteceu e apenas ele julgue essas pessoas. Será que é tanto medo assim de uma CPMI que vai trazer destaque a tudo o que aconteceu? Nós vimos no governo do Bolsonaro uma CPMI, uma CPI, certo? E o que, que aconteceu? Todos os dias a população brasileira inteira focava na televisão como se fosse um grande espetáculo. Deu mais audiência que o Big Brother Brasil, que ninguém tá nem aí aquilo Você não vê né, as pessoas pedindo pra assistir Big Brother Brasil, não? As pessoas querem saber o que aconteceu nesse dia 8 de janeiro. Se realmente a esquerda sabia o que ia acontecer. Eu aqui no canal, não preciso voltar a repetir, mas assim que acabou o segundo turno, nós avisamos do do Piniquim. Nós tentamos avisar, inclusive influenciadores que hoje estão presos, que eles estavam cavando a própria cova. Porque não percebiam quão safados e com pilantras são esses da esquerda, que esperavam isso acontecer para usar politicamente. Será que é esse o grande problema? Então nós vemos aqui que, realmente, desespero. Aliados de Lula tentam adiar sessão de instalação da CPMI durante toda a madrugada. Aí você fala, não, não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Por que esses políticos iam ter tanto medo? Isso deve ser narrativa desses site de direita ainda. Terra Brasil Notícias é um site de direita. Isso é pura narrativa. Aham, uhum. Então vamos aqui a UOL. Serve a UOL para vocês? Aliados de Lula tentam barrar CPMI de atos golpistas horas antes da sessão. É claro que a esquerda... Ela escreve os títulos da forma como lhes bem entende, né? Atos golpistas. São golpistas, quer aplicar o um golpe. A única coisa que as pessoas pediram era apenas esclarecimento do que aconteceu. Mas tomamos um perdeu mané, vai ser assim mesmo. Não interessa se as Forças Armadas tinham dúvidas, se o partido do Bolsonaro tinha dúvidas do que aconteceu. Não interessa se a população tinham dúvidas porque, por exemplo, mil urnas tinham 100% dos votos pro Lula, enquanto zero urna teve isso acontecendo pro Bolsonaro, nada disso, qualquer pessoa que questionou alguma coisa ou foi preso, ou foi completamente censurado, desmonetizado e calado forever, aparentemente uns voltaram a falar o que é extremamente suspeito, aqui mesmo nós avisamos, Inclusive lá do Bismarck, o canal do Hipócritas, podem me chamar de conspiracionista, de não sei o quê. Assim que ele fugiu junto com Oswaldo Eustáquio, eu disse que eles seriam encontrados e que o Oswaldo Eustáquio não estaria preso. E é exatamente o que aconteceu. Porque haviam sim ali pessoas querendo que isso acontecesse e eram infiltrados da esquerda. E é exatamente o que aconteceu. Então como pode, aqui no meu canalzinho, na minha própria casa, eu estar acertando uma atrás da outra do que iria acontecer e não tem ninguém investigando. Ninguém quer saber a minha opinião, né? Claro que mesmo que ocorra essa CPM, eu não vou me chamar, não é mesmo? Claro. Agora, para inquérito das fake news, me chamar de gabinete do ódio e não sei o quê, tudo isso eles fazem. O medo deles é que a população ouça a nossa voz. O medo da esquerda é que a população ouça o que a direita tem para falar. Então a narrativa deles é de que são atos golpistas, terroristas e tudo mais. E não há ninguém que possa falar nada contra isso, tá bom? E aí vamos lá. Aliados do governo Lula trabalham para impedir que a oposição consiga avançar com a instalação de uma CPI para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Aí eu te pergunto, por quê? Mas por que novamente? Por quê? Se a esquerda sabe que a direita é criminosa, que a direita é terrorista e golpista, isso só iria nos prejudicar. É como se tivesse feito um assalto na casa de alguém e aquela pessoa que está sendo acusada de ser o um assaltante quer apenas que haja uma investigação e o dono da casa não quer. Fala, não, não, ninguém vai investigar. Tá? As câmeras de vigilância que eu tinha aqui e filmaram tudo, eu não vou mandar para vocês como aconteceu dizendo que simplesmente ah, os arquivos são muito grandes, não dá para enviar para vocês, desculpa. Desculpa, policiais, né? Eu filmei, então eu, eu, eu, eu, eu, eu, não cabe no pendrive. Que é absurdo, isso não cola com ninguém, mas fica dentro da nossa própria bolha, porque a população tá lá vendo futebol e Big Brother Brasil. E é, tá, altos golpistas terroristas, saiu na Globo. Beleza. Então, né, aqui na UOL, o que aconteceu? Sessão do Congresso Nacional sobre o tema foi confirmada para as 12 horas desta terça-feira. Ou seja, não é? É 1h37 quando eu gravo esse vídeo, já deveria estar acontecendo, mas não está. Mas que loucura, mas que viagem. O desgoverno tenta dissuadir os parlamentares de apoiarem a criação de uma CPMI. Líderes de partidos aliados passaram o dia pedindo para deputados retirarem as assinaturas do requerimento que pede a abertura de um inquérito. Sem nenhuma explicação do porquê. Por que esse desespero tão grande? Número de assinaturas é suficiente para iniciar a CPMI, dizem deputados de oposição. O grupo afirma contar com o apoio de 194 deputados e 37 senadores. O número mínimo de assinaturas é de 171 deputados e 27 senadores. Ou seja, tem o quórum necessário. Líderes se reúnem nesta noite para tratar da sessão no Congresso. O deputado André Fernandes, do PL, autor do requerimento, usou as redes sociais para dizer que o pedido tem apoio suficiente para ser lido em plenário. Nos bastidores, governistas, ou seja, petistas, minimizam o possível desgaste para Lula. Afirmam que o presidente não sofreria com a investigação e que mesmo com as assinaturas suficientes não vai haver CPMI. Aí tipo assim, ah, tá bom, ele não vai sofrer, então mesmo com assinaturas não suficientes é, não vai ter. What? Não faz nenhum sentido, mano. Nem faz sentido, mas dane-se a lógica. Tudo que eles precisam é de narrativa e da mídia podre do lado deles, não é mesmo? Deputados da oposição pressionaram o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, pedem para que ele marque uma sessão conjunta da casa para a leitura do pedido de investigação dos atos golpistas de janeiro. O próprio, né, mandou fazer em UL e que se dane, ninguém vai ver isso daí não. Aí quais são os próximos passos segundo aqui o Governistas ainda tentaram adiar novamente a realização da sessão do Congresso. Não sei porque eles falam de governistas e não petistas, né, e ludistas. porque antigamente era bolsonaristas, agora são governistas quando é pro Lula, mas beleza. Deputados aliados de Jair Bolsonaro citam que Pacheco deu sua palavra. Oposição quer pressionar Pacheco desde o início da sessão, pois teme que o governo manobre uma saída para os aliados de Lula é insistir na análise dos vetos antes dos encaminhamentos sobre a CPMI. Estão na pauta 26 vetos remanescentes do ex-presidente Bolsonaro e 7 do presidente Lula. O que pensam aliados de Lula sobre o tema? Governistas não têm estratégia clara para evitar que a comissão seja instalada. A base apoiadora do governo Lula é contra a abertura da CPMI e terá de agir caso o requerimento seja lido na sessão conjunta. Base de Lula terá de apelar para o centrão, mesmo que o pedido seja lido em plenário, a expectativa é de que o governo ainda consiga convencer os congressistas desse grupo a recuar do apoio. E é óbvio que isso não vai acontecer, né? Porque o Centrão tá louco para o impeachment do Lula agora que o Bolsonaro tá fora de cena. Eles querem placar o álcool em mim, não é mesmo? Medo de que CPMI trave pautas prioritárias do governo petista. Quais que são essas pautas prioritárias? Ficar taxando um monte de gente? Mais taxas? Mais taxade? Ah, pelo amor de Deus. Além do palanque para os deputados da oposição, o governo teme que a comissão tire o foco dos parlamentares de outras pautas consideradas prioritárias, como a reforma tributária. Ah, tá bom. E aí nós temos o Pacheco adiando sessão do Congresso que instalaria a CPMI do dia 8 de janeiro. Tudo por quê? Qual que é o objetivo desses caras? Não tem uma única explicação de lulista, de petista nenhum, do desgoverno, por que isso iria prejudicar. Ai, vai atrapalhar nossas pautas. Tem pauta mais importante do que a população estar revoltada com a eleição e estar invadindo o Congresso, o STF, inclusive a própria a própria palácio? Tem alguma pauta mais importante do que essa? A gente já tá no mês 4 e esses caras tentam a qualquer custo jogar essa história para debaixo do, do tapete. Assim fica só a narrativa deles de que nada poderia ter sido feito, que esses caras brotaram da noite pro dia sem ninguém esperar, invadiram o Congresso. Se alguém cometeu algum crime, ele tem que pagar por isso. E é só investigando que se descobre. Porque essas imagens têm a desculpa esfarrapada de que são grandes demais para serem enviadas para esse inquérito. Tem muita coisa errada acontecendo. Mas a gente pode ter certeza, esses petistas estão desesperados sim. Porque a verdade, uma vez que ela aparece... Ela liberta, ela mostra para a população o que realmente aconteceu. E seria, sim, um possível motivo para o impeachment do Lula. Quero saber a opinião de vocês. Estamos nas últimas rifas da nossa oitava rifa. Participem, apoiem o canal. Apenas indivíduos podem apoiar outros indivíduos. E até a próxima. Tchau, tchau.